de salvação somente o Thank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 e também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim,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 para provar um fato, quando não se tem câmeras de segurança, é preciso recorrer às testemunhas, às pessoas que puderam observar aquilo que aconteceu. É assim que nós buscamos atestar a verdade ou nos aproximar dela. Por meio das testemunhas. João é uma grande testemunha, é uma luz que vem para indicar Jesus. Mas ainda assim, João não é uma testemunha perfeita, porque ele fala a partir da sua experiência com Deus. Jesus é o próprio Deus, e ele fala, Aquilo que Ele vivenciou junto ao Pai. Jesus tem um testemunho maior, porque Ele não só ouviu, mas Ele viu tudo aquilo que o Pai realizou. Jesus estava presente na obra da criação, junto com o Espírito Santo. Jesus, portanto, vem testemunhar o Pai. João é aquele que nos mostra o Cristo que é a verdade. E João fala de uma maneira até um tanto firme, não é? Ele fala do machado que está posto a, perto da, da árvore, próximo ao tronco. E Jesus é aquele que se apresenta como a misericórdia. Então João ainda traz um pouco daquelas marcas no antigo testamento, ainda que ele comece a iluminar com o seu testemunho, o caminho do próprio mestre, mas é Jesus, a própria luz, e hoje nós vemos que Jesus é desacreditado, não querem receber o Senhor, parece que o testemunho de Jesus não é suficiente, os fariseus falam daquilo que eles ouviram, Daquilo que eles leram na Sagrada Escritura. E, no entanto, eles não reconhecem a Jesus. Jesus é a própria palavra. Esta palavra que também foi escrita, mas é a palavra, que é o verbo, que está vivo, é atuante. O verbo é ação, é movimento. Não é somente aquilo que foi escrito. Esta palavra que foi escrita, então as Sagradas Escrituras, antes foi comunicada oralmente. E é Jesus que é a própria palavra que agora está em carne e osso diante de nós. Em qual palavra nós acreditamos? Às vezes nós queremos acreditar na palavra das pessoas, não é? Antigamente... Uma palavra valia muito, a gente falava até de, de contratos, de acordos ao fio do bigode, não é? Bastava alguém dizer e a pessoa buscava honrar aquilo que ela tratava, que ela prometia. Hoje nem sempre é assim, não é mesmo? Nós precisamos às vezes de algo por escrito para ter uma segurança do cumprimento daquilo. E ainda assim em alguns momentos se acha até brechas, não é mesmo? Nós devemos confiar primeiramente no testemunho de Jesus. Porque o testemunho humano tem as suas imperfeições, tem os seus limites, tem as suas falhas. Se alguém que nós admiramos na igreja vem a pecar, será que a nossa fé vai ser abalada? Tem muitas pessoas que diante de um escândalo de alguém, a quem admirava como pregador, como sacerdote, como pessoa de fé. Às vezes diz assim, agora não acredito em mais nada, não acredito mais na igreja, perdi a fé em Deus. Mas como assim? Nós estamos nos baseando no testemunho humano ou na falta de testemunho de alguém? Ou nós estamos nos fundamentando em Deus? Muitas pessoas com o seu testemunho podem ser instrumentos para que nós nos acheguemos a Deus. A força do testemunho. Mas também os contra-testemunhos podem nos abalar, mas não são a razão da nossa fé. Nós, mesmo diante de contra-testemunhos... Porque nós estamos sujeitos, não é? Diante da fraqueza humana, de às vezes nos depararmos com incoerências. Nós não perecemos quando estamos firmados, fincados em Jesus Cristo. Ele é a razão de nós estarmos aqui. A igreja católica atravessou dois milênios, séculos, séculos, de testemunhos maravilhosos de santos, mas também de contra-testemunhos de muitas pessoas. E no entanto, ela se mantém em pé. Porque é o próprio Jesus que testemunha o amor do Pai, que é mais forte. É o Espírito Santo que reergue as pessoas por meio do testemunho verdadeiro. E é o Espírito Santo que nos sustenta também, diante da falta de testemunho, muitas vezes, da igreja que é composta por pessoas que também têm as suas limitações, mas pessoas que podem ser canais da graça, quando nós acreditamos que o testemunho primeiro vem do Pai, vem de Jesus Cristo. Jesus testemunha o Pai e o Pai por sua vez vem legitimar aquilo que Jesus faz por meio das obras que o seu filho realiza, meus irmãos, que a nossa fé esteja alicerçada em Deus, pode acontecer o que acontecer, venha o que vier, é nele que nós devemos estar fundamentados e assim nós vamos conseguir dar verdadeiro testemunho de fé, se estivermos no Senhor, a nossa base, a nossa rocha sólida, a verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé. O testemunho precisa...